Antes de começar o trabalho, você se concentra. Sim, tia. Ah, muito bem, minha querida. Agora vamos aos primeiros passos para a leitura. Primeiro, você dispõe as cartas na mesa e pede para o cliente pegar quatro. Ao acaso? Sim, minha querida. O tarot tem 78 cartas e você vai pedir para o cliente pegar quatro. Hum, para aprender a ler o destino é preciso entender de análise combinatória. Análise combinatória? Matemática? Hum, isso mesmo. Aqui você não vai aprender só a ler as cartas. Preste atenção. Nesse primeiro lance, em que o cliente pega as cartas ao acaso, a ordem na qual as cartas estão agrupadas não importa. Em análise combinatória, isso se chama combinação. O símbolo de combinação é a letra C. E o que nós estamos fazendo é uma combinação de 78, 4 a 4. Isso porque a gente quer saber quantas possibilidades existem de combinar 78 cartas em grupos de 4. Ou, dito de outra maneira, fazer combinações de 78 objetos tomando os 4 a 4. Mas agora eu tenho outras coisas para te ensinar. Continuando. Você pega as quatro cartas que o cliente escolheu, embaralha bem embaralhado e expõe elas assim. Isso. Pedindo para ele tirar duas. Muita atenção. Agora, a ordem na qual ele vai escolher as duas cartas é importantíssima. Porque na primeira carta, você vai ler o destino do amor. E na segunda carta, o destino da fortuna. Hum. Hum, então quer dizer que nesse caso a gente não pode falar em combinação? Exatamente, quando a ordem das cartas importa, o que nós temos é um arranjo. Ah, entendi. Escolher primeiro a primeira carta estrela e depois a torre, por exemplo, não é a mesma coisa que escolher a torre e depois a estrela. São destinos muito diferentes. Exatamente, minha filha. Então, agora a gente tem quatro cartas para tirar duas. E quantas são as possibilidades de escolha do cliente? bom temos quatro cartas para organizar em grupos de dois. Isso é um arranjo de quatro dois a dois e se escreve assim. É hora de abrir o jogo do cliente e dar uma olhada nas possibilidades de arranjar estas cartas. Vamos ver todas as possibilidades de arranjo das quatro cartas duas a duas. Hum? Primeiro a estrela, hum. depois a torre e assim por diante. Temos, assim, 12 possibilidades. Mas, tia, dá para a gente calcular esse número de arranjos sem fazer a lista? Claro, dá! Olha só, como são quatro cartas, para escolher a primeira, eu tenho quatro possibilidades. Para escolher a segunda carta, só sobram três opções. Então, temos quatro opções para a posição 1 um, e três opções para a posição 2. O número de arranjos possíveis é, então, o produto dos dois números. 4 vezes 3 é igual a 12. Agora você já sabe calcular arranjo de 4, 2 a 2. E vamos continuar o nosso jogo. O próximo passo é embaralhar tudo de novo. Agora, separe sete cartas que você vai pôr na mesa sem abrir. Isso, muito bem. Agora você vai pedir para o cliente tirar três cartas abrindo o jogo. E a ordem na qual ele vai tirar é também importantíssima. O mágico. Hum, o mundo a imperatriz. Bom, e o que isso significa? Hum, muitas coisas, minha querida, muitas coisas. Mas o que eu quero que você saiba agora é o seguinte. A gente tem sete cartas e é preciso ordenar três. Então, isso é... Arranjo de sete, três a três. Muito bem! E quantos arranjos de três cartas são possíveis com essas sete cartas? Hum... São muitas possibilidades. Deixa eu pensar. Para preencher a primeira posição, eu tenho sete possibilidades. Depois, como eu já usei uma carta para preencher a segunda posição, eu fico com seis possibilidades. E para preencher a terceira posição, sobraram cinco possibilidades. Agora vou multiplicar esses números para saber quantos arranjos são possíveis. 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 210. Um arranjo de 7 3 a 3 dá origem a 210 possibilidades. Exatamente. Agora vamos tentar padronizar esse raciocínio. Você viu que o arranjo de 7 3 a 3 é igual a 7, vezes 6, vezes 5. Como a gente sabe isso? Hum? No nosso exemplo, o 7 veio das cartas disponíveis para a posição 1, que eram 7. O 6, das cartas disponíveis para a posição 2, que eram 7 menos 1. E o 5, das cartas disponíveis para a posição 3, que eram 7 menos 2. Agora, generalizando o que já fizemos, a gente pode substituir o 7 por um número natural qualquer, n. E o 3 por outro número natural inteiro, p, que indica as posições e deve ser menor ou igual a n. Assim, um arranjo de n, p a p, vai ser igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2 e assim por diante. O número de termos desta multiplicação vai depender do valor de p. Veja, minha querida, o produto tem p fatores, desde n menos zero até n menos p menos 1. Então, no nosso caso, p vale 3, por isso a multiplicação tem três termos. Mas com p valendo 4, por exemplo, a multiplicação passa a ter quatro termos. Um outro jeito de calcular um arranjo é usando uma fórmula geral. Mas para você entender essa fórmula, eu preciso explicar antes o que é fatorial. Vamos lá. N fatorial é a multiplicação de todos os números inteiros que vão de 1 até N e escreve N com um ponto de exclamação. Deixa eu ver se eu entendi. 7 fatorial, por exemplo, é igual a 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Muito bem! Você é uma menina inteligente. Agora você tem condições de entender a fórmula geral que diz o seguinte. Arranjo de N, p, a p é igual a N fatorial dividido pelo fatorial de N menos P. Desmembrando a expressão, vamos ter. E isso é exatamente o produto que a gente já viu antes. Isso é N vezes N menos 1, vezes N menos 2 e assim por diante, até N menos P menos 1. Agora vamos calcular o arranjo de 7, 3 a 3 usando essa fórmula e a calculadora. Tá bem. Arranjo de 7, 3 a 3 é igual a 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial, que é igual a 4 fatorial. Calculando. Então com essa fórmula eu posso calcular arranjos de qualquer conjunto de objetos? Isso mesmo. Agora voltando às nossas cartas. Você vai pedir para o cliente embaralhar. Então, você vai selecionar quatro cartas. Mas presta atenção, é o cliente que vai escolher a ordem das cartas. E o que nós temos aqui? Arranjo de quatro, quatro a quatro. Para escolher a carta da primeira posição, eu tenho quatro possibilidades. Para escolher a segunda carta, eu tenho três possibilidades. Para escolher a terceira carta, sobraram duas possibilidades. E para escolher a carta da quarta posição, sobra apenas uma possibilidade. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 24. Mas você sabe que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial. Portanto, arranjo de 4, 4 a 4 é igual a 4 fatorial. no arranjo de N, P a P, se N é igual a P, temos um arranjo de N, N a N. O resultado é N fatorial. Esse cálculo recebe o um nome especial permutação de n e a gente representa assim. E agora que você aprendeu a calcular quantos arranjos é possível fazer com as cartas selecionadas, vamos aprender o significado das cartas nesse arranjo. Oba! Ah, assim não dá. Por que será que toda vez que você vai me ensinar a ler as cartas esse despertador toca? Ah, honra de voltar pra casa, querida. De manhã cedo você tem escola. Hum, hum, hum. Hum, eu tô desconfiada que esse papo de me ensinar tarô é só um pretexto pra aprender matemática, viu? Hum...